Estamos aí Com esses loucos aqui agora Fazendo uma massagem na cadeira primeira vez Vai ser a tortura, vai ser agora Filhão A é doida A tortura vai ser agora A vai ser agora Vai lado de perto, a cara de lado. Que bagulho louco, mano. Vai quebrar eu, pô, Na moral. Pô, esse negócio tá. Aqui embaixo, aqui, mano. Tem uma coisa. Gente, encosta a cabeça. Não cara. entra nesse bagulho aqui, não. Na moral. O bagulho é louco. Esse cara é doido. Oi, que quer esse bagulho aqui? O bagulho parece que vai quebrando as oh. costelas. O que esse negócio ah. tá apertando as costelas? José 3x. O bagulho tá apertando as costelas. <risos> tá <risos> que bosta, mas, mano. Essa cadeira aqui, um conselho pra vocês. <risos> 59 segundos. Nossa, <risos> <risos> <risos> mas, cara. Sim. Sim. Que foda, mano. Ah, meu Deus do céu. Viu o negócio, pai, mano. Que negócio pai, calma aí. Duas bolas, rodando em volta <risos> Gabriel, descreve essa sensação Tem em uma que, palavra. Cara? Duas bolas, tô Chegou na nuca aqui já. <risos> é, um Jebudo que fica aí, ele oh, é tão fodido. Tá descendo aqui, ó. Tá descendo. Ô, O bagulho tá esmagando as canelas, mano. Olha que negócio cabuloso. Deu umas bolas, conseguiu descer. Esse negócio vai acabar errado. Acabou. Acabou. Acabou. Tô suspendendo o teu. Mais 7 segundos. Não minha esposa. Porra? Não Ah, mano, o bagulho vai me prender. Esse Isso aí na verdade, era é pra você pôr seus braços, sabia? Aqui, Psy, você tá prendendo minhas coisas, vai perder meu braço. Que bosta, mano! Descrevam essa sensação em uma palavra, Gisele. É coisa de viados, para o futuro na moral. Vai, aí, o grupo. Vamos nessa porra, falando. Não, partiu.